Gestantes não podem trabalhar em atividades insalubres de grau máximo e no caso de insalubridade de grau leve ou médio, a grávida poderá ser afastada se apresentar um atestado médico.